Chega de se intrometer na vida íntima das mulheres. Se ela sai com um jogador de futebol, é Maria Chuteira. Se gosta de agroboy, vai ser chamada de Maria Breteira ou Marmita de Sertanejo. Ele pilota uma nave, e bibi chegou a Maria Gasolina. Agora, pasmem, sabe como um homem que sai com um jogadora de futebol, cantora sertaneja e motoqueira é chamado? Se prepara. Apenas que o cara é chamado de homem.